Muitos estão trabalhando na lavoura, nas fazendas. É, não importa. Preste atenção: o que importa é que você tenha a convicção que está fazendo a obra no lugar que Deus escolheu para você. Uma das maneiras de Deus nos